Meu nome é Narciso, sou vice-presidente do Sindicato Metroviários. Estamos na luta e na campanha junto com os metalúrgicos aí de São José dos Campos, do sindicato, com a luta toda que está fazendo, a campanha toda que está fazendo contra a venda da Avibras, pela estatização da empresa, porque isso é uma questão de soberania nacional. Temos que lutar para não deixar ficar mais é, refém das grandes multinacionais. Então, temos que lutar por esse direito. Pode contar com o nosso apoio. Vamos estar juntos nessa luta e nessa campanha. E contra a venda.